Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo com vocês? Tudo na paz por aí? Olha só, hoje eu quero te mostrar uma casa, gente, uma casa maravilhosa de apenas um milhão 490 mil reais, condomínio consagradíssimo aqui em lá. O litoral norte do Rio Grande do Sul Hoje nós estamos no condomínio Las Palmas Essa casa é de esquina, tá, gente? Pra pracinha aqui, de esquina pra área verde E ela tem um estacionamentão aqui na frente, gente, ó Olha só que top Dá pra você receber a parentada toda aqui Deixa todos os carros aqui Garagem para dois carros coberta. O terreno tem 300 metros de, de área privativa, o terreno, né? A casa tem 173 metros, ela possui três dormitórios, uma suíte, vai ficar mobiliada e eu quero te convidar para conhecer essa casa maravilhosa aqui no Condomínio Las Palmas. Vem comigo! Olha só, gente, para vocês saber, tá? O condomínio Las Palmas é um condomínio que tem clube paradouro na beira-mar. O que é um paradouro, Diego? É uma casa de serviço onde tem barraca, cadeira, guarda-sol. Você pode até comprar um petisco, uma bebida e pagar no condomínio. Aliás, o condomínio dessa casa aqui é R$ 650. Reais, e o IPTU é 3 mil reais por ano, com desconto de 20% até o dia 20 de fevereiro. <risos> ah, eu sei porque eu tenho que pagar o meu, <risos> Ó, gente, casa top, hein? Preço bom. Você vai ver, você vai se apaixonar por essa casa. E sem mais delongas, vem comigo, tá, gente? Uh, o terreno aqui, ele tem 10, tá, gente? Vamos botar, ele tem 11, mais ou menos, aqui, 10,5, quase 11. E ele tem... 27 26 totalizando 300 metros quadrados tá mas essa área verde que ele ganha toda aqui e ele é um terrenão de esquina aqui no condomínio tá então quero que você venha comigo conhecer essa casa que ela tem uma arquitetura diferente né ela tem uma arquitetura uh, não sei como se chama esse estilo parece um estilo meio uruguaio meio português mas vem cá que eu vou te mostrar a casa é linda Vamos começar aqui pela parte mais top da casa, que é esse deck, essa varanda aqui pro pôr do sol, tá, gente? Acabou de dar uma chuva, tá? Um clima sensacional aqui, gente. A casa até com arco-íris, você viu no começo do vídeo, a casa tem um aviso divino para você comprar essa casa, meu cara. Condomínio top, casa top, tá, gente? E o proprietário, ele... Tudo a negociar ainda o valor. Se você quer saber, olha só: aqui tem um deck de cadeira de um corratan aqui um deck de madeira pergolado em madeira também. Gente, ó, já tem todo esse paisagismo, essas árvores que já subiram aqui, fizeram parte do layout da fachada. E agora, sem mais delongas, então seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Shangri-La. Meu caro, eu vou começar pela cozinha e hoje eu não tô com fome, mas eu vou começar por aqui. Olha só, aqui tem uma churrasqueira, tá, gente? Totalmente integrada à cozinha, área de serviço tá ali. Aqui tem um passa prato, um balcão americano para o assador aqui, né? Fazer um churrasco até, aliás, ó, aplausos para assador. Aplausos para o corretor que vai assar para você aqui, tá bom? <risos> cozinha toda sob medida aqui, gente. Pedra portuguesa, revestimento aqui atrás, coifa, fogão. Tem um bebedor instalado. Gente, eu não vou abrir muitos armários Porque a casa é casa de proprietário particular, tá, gente? Então, mas você vai ter uma boa noção dessa casa É uma casa iluminada, vamos dizer assim, divinamente E <risos> iluminada por luz natural Olha só, vamos aqui, eu quero te mostrar Aqui é a área de serviço, tá, gente? Então, reparar a bagunça aqui, ó, o tamanho grande, tá? Não vou mostrar muito aqui para não apanhar dos proprietários Mas olha só, aqui a gente tem, então, a área para colocar dois carros, tá, gente? Aqui, toda a parte de deck ali com madeira, tá, gente? Ali um jardinzinho que ficou exclusivo pra você, meu cara, ali, ó. Coloca a piscina dentro e as cadeiras pra fora, para colocar uma jacuzzi aqui. A casa possui motor artesiano, tá, gente? Chuveirinho de, aqui de, de fora pra prontinho, botar a piscina aqui, ó. Já tá aqui o chuveirinho. E olha que vista ali no pôr do sol. E sem falar que ela é de frente pra infra. E lá, gente, ó, na frente do Pérola Negra, que é o meu carro ali, lá tem uh, um salão gourmet na frente da sua casa, tá? Então, alguns gostam desse movimento, sentar de na área, outros não gostam tanto. Então, daqui a pouco, se você não curte, vai fazer festa com os vizinhos ali, gente. Entra lá com o salsichão e você participa do churrasco. <risos> ah, é, a gente chega que brincar, né? Aonde há é felicidade, aí é a gente. Olha só, aqui a gente tem um banheiro social na parte aqui de baixo, tá, gente? Ó, com um bloco de vidro, prontinho. Olha aqui, gente, a sala de jantar. Olha que linda essa casa, por isso que eu falei que ela é bem iluminada, né? Abertura pra lá, abertura pra cá, mais a porta de entrada tá ali. Olha o espação que tem aqui, gente, uma mesa, 2, 4, 6, 8, 10 lugares aqui, grande essa mesa aqui, gente. Mais dois sofás aqui de couro, mais uma poltrona, televisor, lareira, gente, revestida com travertino e MDF aqui. E olha que vista linda que você tem da praça aqui, gente, ó. Olha que legal, um condomínio com vida já, né? sensacional, você senta aqui enquanto seus filhos jogam bola ali com os vizinhos, com os parentes, com os amigos com os primos, tem a canchinha ali de pra jogar futebol e vôlei quadro poliesportiva tem descoberta tem academia, salão de festa, tem restaurante aqui meu caro, tem também uma piscina térmica pra você tomar banho no inverno que mais? que tem o um clube da beira da praia, segurança 24 horas casa gente é top, 1 milhão e 400 meu caro um dos melhores negócios aqui do condomínio, vou dizer pra você Então aqui é a parte da sala, a parte do living da casa A gente já viu tudo aqui Olha que top, a gente sentar aqui, ó E ficar curtindo Pôr do sol, sentar aqui de noite, finalzinho da tarde Tomar o chimarrão Essa é uma excelente oportunidade para você, meu cara, adquirir a sua casa aqui em Shangri-La Vamos lá? Olha só aí, eu vou um corretor correndo ali, viu? <risos> aqui uma escada toda revestida de cinza corombá. E agora vamos acessar os dormitórios, gente, ó. Aqui é piso vinílico nos dormitórios. Na verdade, é um porcelanato que imita o piso vinílico, tá, gente? Aqui é o banheiro social. Banheiro social grande. Esse banheiro social aqui, gente, ele serve para dois dormitórios. serve para esse e para esse aqui. Sendo que esse aqui, é o dormitório de casal Ele tem o acesso a uma sacadinha Aqui, gente, ó Que é um lugar muito top para você ler um livro, ó Toda fechadinha com grade Se você tem Seu baby aí, então Fica seguro, Segurança Todas elas têm split já instalado Então esse aqui é o primeiro dormitório Aqui é o segundo, gente, ó Parece só que top, ó Bem iluminado também Duas camas, uma cama Solteiro, uma cama casal Guarda-roupa, telar lá já tá ali As aberturas são todas de PVC Ventilador e ar-condicionado, meu cara O que mais que você quer? <risos> ó, essa aqui é a suíte, tá, gente? Aqui a gente tem uma suíte bela, uma suíte Uma cama de casal Uma cama do Baby Shark aqui <risos> Um berço aqui, né, gente? Ó, e aqui da cama você também tem uma vista linda, gente, ó Vista linda pra praça. Vê se eu consigo acertar aqui, ó. Olha só. Que sensacional, né? Você tá num condomínio, meu cara. E olha só. Deixa eu te falar. Você está a 1,3 quilômetros do mar. Bem perto do mar, meu cara. Pertinho do mar. E é uma praia. Aqui é a Praia Noiva do Mar. É uma praia bem tranquila. Não tem movimento. Não tem que correrio que tem as praias mais tradicionais aqui. Aqui o banheiro... Da suíte, gente, essa casa está com excelente preço. Se eu fosse você, não perderia tempo. Chama o corretor, documentação em dia. Aceita financiamento bancário, gente. E olha só, estuda negociar o um valor. O proprietário está bem interessado em achar um comprador. Quem sabe não é você, hein? quem sabe você mesmo que está vendo esse vídeo agora, até o final até aqui. Não é o comprador dessa casa aqui. Morar num condomínio hoje. Não baixa de um milhão e meio aqui no nosso litoral. Comprar um terreno e fazer uma casa. E essa aqui já está pronta. Já é de esquina. Um condomínio consagrado. Com um clube na beira da praia. Gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe seu dia. Abençoe sua semana. Te prospere, Te dê muita sabedoria. Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo corretor. Aguardo vocês, se tem interesse. Tchau, gente. Até mais.